Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você precisa fazer o seu TCC em 2020, então vem com a gente que nós vamos explicar tudo o que você precisa saber para fazer um TCC com muita qualidade em 2020. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito bem! Professor Fábio Gomes e eu elencamos 10 dicas fundamentais para você fazer o seu TCC com muita qualidade. Acompanhe este passo a passo com papel e caneta na mão e vamos lá. Primeira coisa, prepare um bom projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o que vai nortear todo o seu trabalho. Muita gente quer começar o TCC pesquisando sem ter claro o que realmente vai ser feito. Aí a pessoa ficar tirando para tudo e qualquer lugar não dá. Você precisa ter um bom projeto de pesquisa com muita clareza do que vai ser pesquisado e como vai ser pesquisado. Para fazer um ótimo projeto de pesquisa, eu vou estar deixando aqui nas descrições do vídeo um vídeo completo para você fazer um passo a passo excelente, um ótimo projeto de pesquisa. Aliás, se você vai fazer um projeto de pesquisa e quer receber um modelo pronto já nas normas da BNT para você baixar, e preencher o seu projeto, utilize este QR Code para baixar o seu projeto. Basta usar o seu celular para capturar este código e baixar. Caso tenha alguma dificuldade, o link também está aqui nas descrições do vídeo. É de graça. Consulte a literatura em locais confiáveis. Você já viu os nossos vídeos sobre como fazer pesquisas em locais confiáveis? Não? Os links estão tudo aqui abaixo na descrição do vídeo. Um dos grandes problemas na pesquisa bibliográfica está na falta de fontes confiáveis. Evite site ou blog que não tem uma boa referência. Vá em busca dos livros básicos para o seu trabalho. Se você for recorrer ao Google, pesquise artigos científicos publicados em periódicos, não em sites comerciais. Lembre-se que os artigos publicados em revistas passam por revisão de banca de avaliadores antes de ser publicado, o que é muito diferente de textos e blogs. Faça citações diretas e indiretas com clareza. Para escrever o corpo do seu trabalho, seja os capítulos, ou seja, os capítulos teóricos que você vai construir, é preciso fazer citações diretas e indiretas. Para fazer uso de citações diretas, você precisa parafrasear o que o autor está falando. Aliás, é importante dizer que qualquer tipo de informação é possível parafrasear. Você pode fazer paráfrase de livros, artigos, filmes, músicas, leis, tudo aquilo que vai lhe servir de suporte para fazer o seu trabalho. Para parafrasear, basta você ler e escrever com as suas palavras o que o autor está falando. Claro, mas sem distorcer o conteúdo. Feito isso, você apresenta o sobrenome do autor e o ano da publicação. Já a citação direta é a transcrição literal do que está sendo dito. Para isso, você abre aspas, escreve, fecha aspas e indica o sobrenome do autor, o ano e o número da página. E aí tem as citações diretas curtas, citações diretas longas, que aí eu tenho um vídeo específico falando só sobre o uso de citações. Tome muito cuidado para não cair no plágio, por isso é importante que você faça citações diretas e indiretas corretamente. Plágio é uma coisa muito ruim e eu já discuti isso aqui no canal. Escreva de forma simples e elegante. A escrita do TCC deve ser o mais simples e elegante possível. Para isso, procure esquematizar as suas ideias, construindo frases curtas e parágrafos curtos. Não escreva mais do que 50 palavras em uma única frase. Construir um argumento, coloque um ponto. Não se esqueça também de usar as vírgulas e outros acentos que todo texto deve ter. Também não é necessário escrever com um vocabulário de 1920. Utilize sim a norma culta da língua portuguesa, mas sem exageros. Formate corretamente o seu TCC. A formatação do seu trabalho é a parte mais simples e é a parte que o pessoal mais tem medo. Não precisa ter medo da BNT. A BNT é como uma receita de bolo. Já está escrito o que você tem que fazer. Basta copiar e fazer. Basta aplicar e deixar o seu documento padronizado. Não tem mistério na formatação. Basta seguir todos os links que estamos deixando aqui abaixo. Está gostando das orientações? Então deixe o seu like para a gente saber que você realmente está gostando. Clica aí no like. Clicou? Não? Clica? Clicou? Então vamos embora. Escreva com clareza a metodologia científica. A metodologia científica é um capítulo fundamental no seu TCC. É nele que você deve escrever como você fez o seu trabalho. Presta atenção como você vai escrever, como você fez o seu trabalho. Então você deve escrever pelo menos depois de 50% do seu trabalho concluído. Aí você vai explicar o tipo do seu trabalho, se é descritivo, exploratório, explicativo, se é um estudo de caso, uma pesquisa participante, uma pesquisação, qual é o pressuposto teórico do seu trabalho, como que você levantou os dados, procure explicar com muitos detalhes o passo a passo que você fez para fazer a sua pesquisa. Escreva com clareza a conclusão. A conclusão é o grande finale do seu trabalho. Aqui na conclusão você não vai apresentar nenhum autor novo, nenhuma ideia nova, nem fazer nenhuma citação. Para você escrever a conclusão, você precisa seguir o passo a passo para escrever com muita clareza. Veja no link aqui abaixo como fazer a conclusão do seu TCC. Escreva de forma correta a introdução. Da mesma forma que na conclusão não se escreve qualquer coisa, na introdução também não. Existe método e técnica para escrever a introdução. A introdução é a porta de entrada do seu TCC. Aqui você vai apresentar o seu trabalho para o leitor. Você precisa envolver o leitor e deixar bem claro o que ele vai encontrar no decorrer do seu trabalho. Obviamente que todos os links estão disponíveis logo aqui abaixo. Escreva de forma correta o seu resumo. O resumo é a última coisa que a gente escreve. Isso porque o resumo precisa resumir todos os pontos essenciais do seu trabalho. Tem que ter o tema, problemas, justificativos, os principais conceitos, a metodologia e os resultados. Por isso, deixamos para escrever por último. Veja como fazer no vídeo indicado, nas descrições do vídeo. E, é claro, escreva corretamente as referências. Muita gente perde o sono com as normas da BNT para fazer as referências. Por isso, eu gravei uma série com 17 vídeos sobre a NBR 6023, de 2002, que teve atualização em 2018, e... Muitos outros vídeos, também do canal do TCC Agora Vai e que um professor Fábio Gomes ensina perfeitamente como fazer as referências do seu trabalho. Essas foram as nossas 10 dicas para você que precisa fazer o seu TCC agora em 2020. Você sabia que você pode ter acesso a dezenas de vídeos, modelos, livros e ainda contar com a nossa orientação? Com o TCC Agora Vai, você pode ter a nossa orientação pelo WhatsApp e ainda ter até uma hora de conversa em vídeo com a gente. E se eu disser que além de orientar o seu trabalho, ainda podemos fazer a revisão da formatação do seu TCC? Bom, né? Aí sim, seu TCC 100% para brilhar perante a banca. Clique no link aqui nas descrições do vídeo e faça o seu TCC com a gente. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Lembre-se que aqui nas descrições do vídeo há uma série de links de outros vídeos que vão te ajudar gratuitamente, passo a passo, no seu TCC, para que ele seja feito com muita qualidade. Agora eu quero saber de você, qual está sendo a sua maior dificuldade em fazer um TCC? Você vai apresentar o seu TCC agora em 2020? Escreva nos comentários. Vai ser um imenso prazer ajudar nos seus estudos, assim como eu já venho ajudando mais de 100 mil pessoas aqui no meu canal. Meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu jamais imaginaria que um dia eu teria 100 mil inscritos no canal. Muito obrigado. Um excelente 2020. Um forte abraço e até o próximo.